Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Autoapresentação. O que será que é autoapresentação? É a maneira como você se apresenta para as outras pessoas. Existe um ditado que diz assim, não adianta ser honesto, você tem que parecer honesto. Por que eu falo isso? Então, durante 12 anos eu trabalhei com treinamentos de alta performance, ensinando pessoas a terem sucesso. <risos> Só que eu nunca tive, nem essas pessoas, porque tem que existir uma mudança interna se não existia mudança aqui, aqui nesse corpo, não vai acontecer nada. É fácil ensinar a ficar rico, difícil é fazer a coisa, né? Tem um outro ditado, é fácil prender o diabo, difícil é mantê-lo preso. Então, é, hoje eu fui é, fazer, visitar um amigo meu, na verdade não visitar. fui lá conversar a respeito da negociação do meu carro, estou vendendo o meu carro, fui lá conversar. E nós começamos a conversar, um bate-papo e tal. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Entrou um no acordo comercial, né? Daí depois ele disse assim: Eu te dou uma cor, não, Afonso, vamos lá para o seu escritório? Vamos. Deixei no carro lá, né? vamos. Aí no meio da conversa ele foi falando: Cara, Afonso, é um prazer conversar contigo. Eu digo: ah, por quê? Porque você é uma pessoa que tem um grande conhecimento, você tem né, credibilidade. E você é uma pessoa que quando vai lá no meu escritório, você vai de terno, vai arrumado, vai né, chique. Eita, olha só que legal. Então, as pessoas respeitam a nós quando eu ando, quando eu me visto adequadamente. Não necessariamente com terno. Eu passei isso aqui para minha personalidade. Eu gosto de usar terno, me sinto bem usando terno. Né? E, e as pessoas nos respeitam mais. Então, a, a dica que eu dou para você é... Vista-se de modo, não só vestir, vista-se de modo que você se torne uma pessoa admirada pelos outros. Quando eu comecei a fazer este trabalho aqui, alguns anos atrás, eu sempre desejei de ser o Afonso que eu estou sendo hoje. E qual é o Afonso que estou desejando hoje? Que seria o autêntico. Existem momentos que a gente escorrega, a gente né, quer fora e tal. Né? E... Um exemplo dessa, desse ser utente da apresentação foi, como eu falei em um dos vídeos aí, Ele tava estava com um amigo meu conversando e daqui a pouco nós tivemos um desentendimento político. Ele torce para um lado, eu torço para o outro. E aí eles começaram a discutir lá né? e aí dentro de mim já desestruturou, saiu faísca. assim Porque a minha vida inteira eu fui muito... medroso. É, então, qualquer pessoa me derrubava, eu não conseguia pensar. E aquilo aconteceu ontem também, naquele momento, que dá aquela tensão. Tá? Então, o que tem a ver isso com a sua autopresentação? É porque você tem que se apresentar como uma pessoa forte. Às vezes você não é. Mas você não pode... Como é que eu posso dizer? Você, você tem que saber que você tem uma deficiência naquele ponto, mas você... Dentro de você, encontra algo que faz com que você se pareça forte. Entende? É uma história que falei, né? Não adianta ser honesto, tem que se parecer honesto. A mesma coisa forte. Você não adianta ser forte, tem que parecer forte. Mas, se você começar a parecer forte conscientemente, se você começar a fazer de conta que você tem coragem conscientemente, se você começa a fazer de conta que você é uma pessoa de sucesso, se você começa a perceber, que você você começa a fazer de conta que você é uma pessoa amorosa, você vai se tornar tudo isso. Mas ela tem que vir essa mudança de dentro para fora. Então, esta é a apresentação que eu falo. Não é a apresentação do terno como eu sempre fiz no meu passado. Lá eu tinha uma apresentação de terno, mas dentro de mim eu estava tremendo. Ainda acontece isso. Mas hoje eu vou, posso ir tremendo com medo, mas eu vou. Em épocas passadas eu fugia. Então, nesta conversa que eu tive com o meu amigo, a minha mente começou a embaralhar, porque eu fiquei preso, tá? mas daqui a pouco eu respirei e disse assim, epa, peraí, vamos devagar. Eu voltei ao controle para não entrar em respostas automáticas, para não entrar em questões em que estaria meu corpo fazendo sem as coisas de eu pensar. Então, se você deseja ser uma pessoa de sucesso, se você deseja ser uma pessoa admirada, que era o meu caso, eu queria, é isso porque o sucesso vem depois, sozinho, então eu queria ser gerada, então começa a se apresentar como uma pessoa de coragem, começa a se apresentar como uma pessoa de sucesso, começa a se apresentar como uma pessoa que você quer ser, e pague o preço para ser isso, vai passar medo? Vai, vai passar uma vergonha interna? Vai, então tudo isso vai mexer com você, mas vai começar a mexer com a sua estrutura de pensamento, e ela vai começar a mudar, Daqui a pouco você vai se tornar aquilo que você quer ser, sem perceber que você já é. Beleza? É um muito de confusão. Mas comece a mudar isso, comece a pensar sobre o que eu falei. Compartilhe esse vídeo, dá o seu like, é, inscreva-se no canal, traga outras pessoas, repasse isso para outras pessoas conhecerem, vai para o Instagram, vai para o Facebook, né? vai no nosso site que tem uma porção de informações úteis lá para você. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.